15 na minha solo que o ligamento que meus team teammates rompem é o da mão xd xd será arloque que o problema não tá no C já parou para pensar assim arloque Marquinhos, seu cabelo sempre foi assim não mano antes eu tinha ele curtinho tá ligado eu tinha um cabelo bem curtinho mesmo meu pai rapava sempre rapava assim bem curtinho o cabelinho não era rapar não era ficar na um, tá ligado aí depois eu tive a fase do tupetim usei tupetim por muitos anos passava até gel tá ligado quando era novinho gelzinho lambia o tupete aí depois eu tive a fase do Just Bieber, botei franjinha do Just Bieber assim, aí depois bem pós essa do Just Bieber eu deixei crescer mesmo, só deixei crescer, mano aí cresceu, né? Aí eu tô, tô curioso pra ver a minha fase careca, mano eu tô doidinho pra rapar a cabeça, mano só que vai ser no, no momento exato, tá ligado? Doidinho pra me ver careca, mano, mas eu vou ficar feio, parece ser um palitinho de fósforo, mano. Tentar pelo menos pegar um corpo antes de eu ficar careca. E um beijo aí pra Maria de Fátima, mano, seu filho tá falando que te ama, viu? Falei que ia entrar na academia só ano que vem, né mano, eu queria testar, eu queria testar meu corpo um ano só na calistenia, né, aí eu ia testar ano que vem um ano na academia, mano, mas simbaco tá criando um desejo em mim, uma vontade de, de acelerar o resultado, tá ligado, então bobear talvez eu já entre esse ano na academia, mano, mas não é certeza, tá ligado, mas bobear talvez esse ano aí já comece um, um projetinho, mano, pensa... Talvez eu mo pra cima dele. Com certeza, na real, velho. Uh! Agora é ver se vai dar tempo de dar base, ó. Ok! Perfeito, perfeito. Sim, dele, mano. Se pau eu consigo matar ele, ó. Ele tá nível 5. Vamos ver? Ah, ele pegou 6, infelizmente, velho. Fala dele, família! Não! Ah, morri pro Ignite, mano. Vai limpar no bom. Caralho, por um segundo eu achei que ele ia me matar Botafé, mano. Foda-se, matei dois, pô, foda-se. Tá que é chão safado, mano, que é esse masterzinho. Todo mundo já tem item fechado, hein, velho. E o Driven tem dois, hein, mano. Tudo por causa do gold que ele pegou na passiva, hein, velho. Caralho, o Gnarzinho tá dando um sapeco nesse cara, hein, velho. Tá morto, amigão, esse aqui tá morto e não sabe. Valeu, Alfredinho também, mano. Obrigadão pelo sub de presente com a gente aí pro... Ideia, ideias, hein, família. Olha, é só fazer o básico simplesmente, cara. Ramelou, chegou, tomou. Saímos tranquilo ainda. Tinha até zonas. Então, mano, eu tô achando que... Bem forte, hein, mano. Com esse arauto aqui, nós escolhemos a lane e dá GG. E eu só não posso morrer, porque eu tô valendo muito gold, né, velho? Pô, só tem que ter dois bots, hein, mano. E... Bem na hora do Baron. Na real, mano, a gente pode é fazer Baron, tá, mano? Nosso time é bom pra isso. Nossa, pegamos! Acho que vocês conseguem parar um Baron, mano. É 20 minutos de jogo Tá, deixa o Takas lá e eu posso tacar alto top com o meu mano Guinarzinho, mano Acho que esse é o plano, ainda pega esse bobo aqui, ó Tamo junto Matei dois, tá bom Tá bom, mas tá ruim, véio. vai, mas foi dois por dois, né Morri morrer em quantos ataques? Nenhum, né, mano? Que o David tomou esse. Opa! Ok! Rosar tem ult! Caralho, o outro conseguiu! Que isso? Que isso tá bugado? Ah! Zonas do caralho! Beleza! Tá, o Orph, hein, mano? Aí foi isso ainda! Nice! Perdeu o Arauto? Não, aqui ó, o Arauto tá tranquilo, ó! Tem tempo pra caralho ainda! O que que você tá fazendo aí, Pijas? Ô, oh, galera! Já deixa aquele like, se inscreva e deixa aquele comentário em especial. Ah, o Carlos tem que SS, né, mano? Verdade. Tem um é. Tempo que não apareço. Fim na minha folga só para soltar o caramujo. Pô, oh, esse feriado de Sexta-feira Santa aí, galera, é, é, é tudo, né, mano? Tá Quem tá de férias aí, fala eu, galera. Ou folguinha, né? Às vezes é aquelas folguinhas, né? Nem férias. E outra, aí, tipo, é os três dias, né, mano? O cara volta segunda. Olha lá, Brasil todo. Eu, eu, ó. Mó galera. Swimmer também, ó. Tô desempregado, mudou. Nada, puta merda. Fui demitido. Eita, asqueira. Eu, rapazinha, também. Hum, a barriga deu uma peidada aqui, viu família? Mas é aquela de fome. Mas até um... Não, não foi assim, porque assim é um peido, né? Mas sapo não, para é um. Chaca é um campeão muito merda, né, velho? Vai, mata o Juninho aí. Deixa cabecear. Vou dar um hard engage ali a qualquer momento. Da GG nesse aral, tem tropa. Hum, hum, hum. Ok, usei a instazão, é só pro e não apertar o Q em mim, tá ligado? O jogo acabou por osmose, mano, olha isso. Hum, hum, hum. <risos> Jogão. Bem jogado, hein, galera. Papo reto, mano. A Aralto cancelou o engage da Hell. Caralho, é sério que isso aconteceu, mano? A Hell pulou, o Aralto empurrou. Meu, isso aconteceu aí. Foi foda. não coitado do guerreiro, mano. Jogão, galera. Essa aqui foi bem jogada, mano. Chaco foi folgado early game, mas nós puniu ele. Chamei aquela atenção na Jungle Bot Site naquele momento. Saímos de fininho. A questão criando o conteúdo da galera, né? Mano, tô com muita fome, galera. A barriga chega a tá mordendo, mano. Mas... Como é dia de faxina aqui em casa hoje? Acho que o almoço vai demorar. Então tá pronto, velho? Título do vídeo, macetando o Takeshi Se pá, dá, hein, mano Bobear, dá, mano Ó, o Brito, terminei de almoçar pensando na 15 Cup Galera, pra quem não tá sabendo Dia 17, agora, esse domingo Vai rolar a 15 Cup, mano Que é um campeonato aí que vai ser Ferro e Bronze se enfrentando. Prata contra prata. Diamond e platina, tá ligado? Ela vai dar exaust dele, é. mas não vai ter o que fazer. Hum. Vai ser abatida lentamente. Hum. Cai agora pro Kaioba. O Zé Pedro já vai pra cima. O do Alfredinho, o ultimate é. do, do Recarim pra sair vivo. ultimate então. da Ari também. Flash por Prime da Tristana. E olha só, pode ser pego o Zé Pedro. Muito dano dele em cima dos adversários. O ultimate da Serafini só encaixa no primeiro. E vai tentando matar, mas ninguém morre. Ah. O que acaba querendo agora ter Pedro pro barão? Ele acabou sendo eliminado. Uh, o Mordecai fã. já tá fazendo dragão so, o barão sozinho. Fica o Mordecai Olha a bagunça, José. <risos> é um fazendo dragão. Estão se enfrentando maridão, em se cima. pode ser eliminada? Meu Deus. <risos> Cara, que fight perdida, eu não consigo mano. narrar porque eu não sei o que está acontecendo. É isso que a gente quer ver na 15 <risos> Camp, galera. Os verdadeiros pratas se enfrentando. É uma doidura, é um fazendo bar, é outro tacando flash e foguinho, o outro errando as skills. A putaria tá acontecendo, é que doideira é essa e Summer's Rift, José?